Olá, eu sou Elizabeth e eu vou falar um pouquinho sobre uma constelação familiar que eu fiz com o Paulo Sérgio de Oliveira. É, eu já tinha constelado antes, já conhecia a constelação familiar, já tinha constelado meu pai e, e a minha mãe. É, mas até foi uma coisa que me impressionou muito, porque embora eu já tivesse constelado o, o meu lado materno, né é, ele apareceu muito forte na minha constelação. Bom, mas vamos por partes. É, eu procurei a constelação familiar nessa situação por conta de ter terminado um relacionamento amoroso, né? Eu já tinha feito constelações antes, mas não para relacionamento, né? É, já tinha constelado meu pai e a minha mãe, né? E... e aí, assim, foi um relacionamento muito intenso, mas que acabou e eu fiquei sem entender algumas coisas... Achei algumas coisas confusas e, e, e não estava entendendo direito. Bom, enfim. Foi um relacionamento que, para mim, me perturbou um pouco quando acabou, né? Um pouco não, muito. <risos> é, é, mas, de qualquer forma, né? É, aí eu pensei, bom, vou constelar porque daí, quem sabe, resolve, né? É, resolveu. Além de resolver, é eu não tinha me dado conta, eu fui casada antes, né, eu tive um relacionamento de 17 anos, né, metade da minha vida, <risos> é, mas eu não tinha me dado conta o que tinha de semelhante nesse relacionamento agora e no meu casamento, e tinha, tinha semelhança, assim, não nos... É, aparentemente não tinha nada a ver um relacionamento com o outro, mas na constelação eu entendi o que linkava o, o, o que refletiu no meu casamento, né, no término do meu casamento e agora nesse outro relacionamento também. Né? É, e tinha a ver com o meu lado materno. É, e agora depois de constelar né, esse relacionamento, eu entendo, por ver o que aconteceu na constelação, eu entendo que era uma coisa que, se eu não cuidasse, sempre ia afetar os meus relacionamentos, sempre. É, e é muito impressionante você sentar e observar, como se você estivesse vendo um teatro da sua vida, a sua constelação. É muito impressionante você se ver e ver a tua família e, e conseguir enxergar o que sempre teve ali e você não tinha consciência. Né? E, e é muito impressionante porque nós somos um emaranhado de energias do que a gente carrega dos nossos antepassados, só que a gente não tem isso na consciência, a gente não tem isso na luz da razão, é, mas isso interfere e demais no que a gente é e nas nossas respostas comportamentais. Agora, analisando, depois de ter entendido, né, depois de ter visto a minha constelação e tudo mais. Então, na minha família, tinha um padrão de anulação do, do feminino. O feminino anulando o masculino. É, e quer dizer, isso se eu não resolvesse isso, eu nunca ia poder, <risos> acredito agora, ser feliz um relacionamento amoroso e agora eu acredito que que eu posso né é... vamos ver <risos> mas mas foi muito impressionante ver o que aconteceu na minha constelação familiar muito mesmo eu vi ali a história a história que eu conhecia no físico da, da minha mãe da minha avó dos meus antepassados mas que eu não sabia todo o contexto das entrelinhas e de que forma o que elas sofreram no passado impactava no meu comportamento hoje. E impacta, né? E, e como impacta, né? Então, o que eu digo sobre constelação familiar, o que eu posso dizer? É, eu acho que todo mundo devia fazer, todo mundo devia fazer, não só. <risos> devia fazer para pai, para mãe, para doença, para relacionamento, para tudo, gente, porque a gente tem um. Um monte de energias que, que atuam. Que, que é, a minha visão hoje é que é como se a gente fosse um fantochinho é, dessas energias. A gente está nesse maranhado, e A gente não tem controle sobre isso. Nosso livre-arbítrio não chega a, a, a... Eu acho que o nosso livre-arbítrio vai no... Vou buscar ajuda para resolver porque tem alguma coisa errada. Mas... Mas eu não, não acredito que a gente tem controle de falar, não, não, não vou mais ser fantoche do emaranhado do, dos, das energias dos meus antepassados. <risos> é, é, mas é isso. Eu acho que todos nós trazemos histórias dos nossos antepassados, todos nós trazemos as energias dos nossos antepassados. E para honrar essas energias a gente é, a gente fale a gente a gente não tem sucesso no trabalho a gente não tem sucesso no relacionamento amoroso enfim algumas situações que a gente tem na nossa vida que às vezes a gente não entende na luz da razão né mas que estão ali por, por, por uma questão de do emaranhado energético que você traz dos teus antepassados, das histórias que os teus antepassados viveram, né? Então ali presentes e vivas e fortes, né? Então bora lá cuidar dessas coisas, né? Ainda bem que a gente tem é, recursos hoje para fazer isso e a constelação familiar com certeza é um recurso muito bacana, além dele dele influenciar e mudar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ele acaba, é, é como se fosse um joguinho de dominó. Você tira uma peça, você derruba uma peça e as peças continuam caindo. Você acaba mexendo, sim, também na vida das pessoas que estão à sua volta, dos teus antepassados até que já faleceram. É, é assim que eu vejo, é assim que eu acredito. É, em tempos e lugares diferentes, né ela alcança... Ela transforma e muda situações que estão por, né, por anos aí, por, por vidas sem resolver, né? Então, é muito bacana. Então, os efeitos não são só para você, são para os seus também, é para a tua história familiar, é para a tua vida. Então, eu acho fora de série, assim. Eu sou fã da constelação familiar e, e acho muito bacana. É isso, eu recomendo sim, e muito bacana fazer a constelação familiar com o Paulo Sérgio, foi muito bacana mesmo. Eu já tinha feito com o meu lado materno, mas o que saiu constelando o meu relacionamento amoroso do meu lado materno foi muito forte, mesmo. Obrigada, Paulo, é isso aí, tchau gente.